Bom dia, Jeff Oi, Lobinho Eu vi que você saiu cedo hoje Foi, por quê? Enfim, queria dizer que hoje Seu turno começa uma hora antes hoje Está bem, adeus ah. Ah, oi, Hiroshi. Bom dia, meninas. Não acha que chegou cedo demais? É que o meu companheiro me ligou agorinha. Bem, estou indo para o meu quarto. Ah, ok. <risos> Acho que ele está escondendo algo. Eu não sei, mas não se preocupe. Suponho que será melhor. Vem cá, meu. Oi, Ashley! Oi! Aconteceu alguma coisa? A Ricardo e a Chachista disseram que vocês chegou muito cedo. Aconteceu alguma coisa? Eu fui mais cedo porque eu quis... Não precisa continuar escondendo. Pode falar. Eu não posso, senão vou ter mais problemas do que eu já tenho. Saiba que pode contar conosco. Ashley, por favor, não. E se você pedir dinheiro aos seus pais? Não diga, tolices. Por favor. Eu vou ver o Roger. Meu amor, que surpresa. Oi. Vamos ver um filme? Você já vai? Sim, eu vou ver o Dylan. Vai, vai, corre pro seu Romeo. Ah, até amanhã. Ótimo. É você. Ah, obrigado por se preocupar, hein? O que aconteceu? Houve uma chuva. E agora eu tô toda molhada e com frio. Então vai se secar. Sabe, às vezes não seria tão ruim você me dar um pouquinho de carinho. Você é muito chato comigo e faz um tempo que estamos juntos. Você também. Se queres passar mais tempo comigo, não fique com a Ricaro. Você trabalha. E eu também. E... eu vou com a Ricaro. Porque eu não tenho nada para fazer. E sempre que eu venho, você frio comigo. Eu só quero um pouquinho de carinho. Você foi um erro. Se não gosta do meu jeito, eu vou embora. Cadê você, idiota? Eu estou lhe esperando há mais de 20 minutos. Eu quero você aqui em 15 minutos. Tudo bem, amor. Tá sim. Só tenho que passar no trabalho. Ok, então. Eu tô indo embora. Ótimo. Me desculpa, Jeff. Mude esse jeito e vá ao trabalho. Senão, vai haver punições. Papai! O que queres? Estou ocupado. Outra vez daquele lugar imundo? Não tem outro trabalho melhor, não? Como você fica?